Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar um jogo chamado Overland Sim, esse é mais um dos jogos daquele bundle do Itch.io que eu falei pra vocês no primeiro vídeo, daquele jogo mó Creep lá né, Então, que não era creep na verdade, mas era esse daqui, gente, ao invés de custar 9 dólares como outro, custa 24, 25 dólares. E assim, eu dei uma lida aqui e não é o tipo de jogo que eu já trouxe no canal... Não que o outro fosse também, né, mas assim, esse jogo é bem diferente, ele parece um Last Day, não sei se vocês conhecem. É um jogo de sobrevivência e a gente tem que cuidar de um grupo de sobreviventes em uma viagem no mundo pós-apocalíptico. Nossa, gente, isso faz muito sentido, sabe com o quê? Com o Zination, Z... eu amo o Zination, gente, é uma das séries que eu gosto bastante, por mais... Tô tosca que ela seja, eu gosto E esse jogo parece The Nation, gente Parece The Nation E ele custava, custa, né, 25 dólares Como eu falei, eu comprei naquele bundle A gente vai dar uma olhada no trailer O que que acontece quando a gente vê o trailer, né Vocês já veem se vocês vão ficar com medo, se vocês não querem Se é o tipo de jogo que vocês querem ver, se não é Overland, tem um cachorro Opa, tô sem som eu Tô com medo já não, não, não. Que, que é isso, gente? Que bichos são? Re... Tá, é um low poly. bem Ela... Ela colocou gasolina no capô do carro. Os bichos não são é zumbi. É tipo um demogorgon. Interessante. Vou jogar, gente, com a habilidade manual que eu tenho. Tá, os bichos não são assustador, né? Pelo que me parece. Parece uma coisa meio Stranger Things, assim, né? O cachorro saiu do carro sozinho. Ah, legal. Vamos jogar, então. Ó, quem fez foi a Finge. Ai, que bonitinho. Vamos pesquisar, que a gente esqueceu de pesquisar sobre a Finge, galera. Desenvolvedor de videogame... Existe desde 2006, já ganhou vários. Ah, ganhou um, um prêmio já. Tem vários jogos, pelo visto. Não é um jogo. Pe... Um, é uma, um estúdio pequeno. Eles são de Michigan, mas eles têm pessoas de todos os lugares. Ai, ah, eu sei, quem é. Gente, sabia que não era estranho. Tá vendo essa pessoa aqui, ó? Tá aparecendo no vídeo. A Rebecca Saltzman. Eu já vi. Uma palestra dela Não é um estúdio pequeno mesmo, gente É um estúdio grande até Tem várias pessoas trabalhando nele Que legal, muito legal Tem várias pessoas de vários lugares diferentes Espanhol, francês, italiano Japonês, nether Tem português, galera Gente, tem português Tem português Ai, que bom Overland Créditos. Olha que quanta gente é. É um estúdio grande fez parte daquele bundle. Super legal. novo jogo, então. Eu não faço menor nem como é que joga. Espero que eles me ensinem. Tinha como jogar ali e eu ignorei? Ai, já tô com medo. Não quero mais. Justine, sai daqui enquanto ainda pode. Ah! Ai, é só... Você vai encontrar ajuda no caminho. Pegar. Inspecionar. Grupo inicial. Com você desde o início. Mas sou eu. Garrafa vazia ou pode ser remissada é em turnos? Ai, é um jogo de turno. E agora? E daí o que, que eu faço? O que, que eu faço, galera? Não sei. Ai, que horror. Tá, entendi. É em turno, então eu faço uma coisa faço outra. Entendeu? Faço uma coisa, lá acontece outra. Justine! Pra eu ir embora, meu filho? O que isso aqui faz? Vamos pegar a gasolina. É, essa parte eu já entendi. Então, pega a gasolina. O carro tá vazio, mas eu quero encher o carro. Como é que enche? Ah, tá. Ok. Agora eu entro no carro. Entendi. Ligar. E agora eu vou embora. Ah, não. Agora eu encerro o turno. Certo? Tá. Fugir. Entendi, é um jogo de turnos, tá bom. Eu li isso 10 vezes, mas eu não entendi o que significava e esqueci na hora de jogar. É uma criança! Tem um bicho ali, o que, que eu faço? Eu vou pelo galão primeiro, né? Os trouxers me deixaram para trás. Tá, talvez não seja uma criança. Ei! O que, que é esse? O que acontece? Me chame de Olivia. Ah, vamos embora, Olivia! Ai, ah, agora eu sou a Olivia. Todos dentro. Entendi. Então, cada pessoa que você ganha. Não! Gente, eu, compro... eu atropelei o combustível, galera. Eu perdi gasolina, porque eu atropelei. O combust, gente, eu não, não sei dirigir em nenhum jogo mesmo. Caraca, isso é muito inspirado em Zination. Essa pira de atravessar o país no mundo pós-apocalíptico. Peguei a referência, fins, de estúdios. Preciso esticar minhas pernas. Além uma carne brava, né? Agradeço por ter aberto espaço pra mim. Eu tive escolha, meu filho. Estou com uma sensação boa em relação ao carro novo. Não quero ficar sem gasolina aqui. Eu também. É, então. <risos> Opa. Pra onde vamos? Vai ser perigoso, mas após conseguimos montar um carro novo aqui partir. Ai, que legal isso. Ó, tipo, sobreposição em cima do mapa. Amei. Que barulho é esse, gente? Ai, tem vários carros aqui. A gente precisa de um carro novo ou será que dois? Três? Então você vai voltar e você vai tirar o óleo daqui. Ai, que horror. Tô ficando nervosa agora. Tá, a gente vai perder um, um tanque de gasolina. Ah, não. Tá, tô nem aí. Será que dá pra atropelar? A gente nem observou outras coisas, né? Fiquei com medo, galera. Perdão. Vou ser é mais exploradora na próxima. Alguém ficou... Ah, vamos Alguém ficou preso, então, né? Onde é que a gente tá indo mesmo? Alguém falou pra gente? Não, né? A gente só tá só indo nas coisas. aí ah, eu curti um jogo que acontece bem rápido, assim, tipo... aquilo que eu desliguei. Ah, tá lá o bicho. Ok. Entendi o que que significa. Mas eu desliguei o bagulho, né? Bem burra. Agora vai ficar assim. Vou ser mais exploradora na próxima. Era o cachorro que tava ali, só que eu não vi. Meu Deus, eu deixei o cachorro ali. Ai, que ser humano horrível que eu sou. Gente, eu não tô acreditando. Eu não vi que tava ali, eu desliguei o gerador. Tipo, eu nem vi que era um gerador também. A gente tá fazendo tudo errado esse jogo. Tem outro cachorro aqui, será? A gente deixou um cachorro ali. Tem como matar esses bichos, será? Matar. Legal. Pô, que legal. Não é tão legal assim. Ih, ela vai morrer. Ai, quando mata um, vem um pior, entendi. Ah, beleza, galera. Vamos embora. Acho que eu tô entendendo, mas eu acho que eu tô fazendo tudo errado também. Tem um bloqueio lá. Ih, eu tenho pra organizar, não nada pra organizar. Ela tá precisando de um pau pra bater nos bichos, né? Será que tem arma em algum momento? Ah, eu tô achando muito legal o jogo. Tipo, eu ficaria jogando aqui por um tempo. Tá, primeiro que a gente vai ter que sair e matar o bicho aqui que não vai dar pra matar. Tocha. Qual que é o bloqueio? É isso que ele treco ali, né? Tá, a Olivia vai ficar vasculhando as coisas e a outra mulher vai bater. <risos> que? Ela conseguiu um pé de cabra, um cano. Não é um pé de cabra, A gente, inventei. Então ela vai vir aqui, vai fugir dela. Será que dá agora pra gente voltar pra casa? Ela consegue matar aquele pequenininho ali, mas não sei. <risos> Aê, matei, matei. Ah, da onde apareceu aquilo ali? Dá pra andar ainda, né? E agora? O que a gente faz? Acho que ele não ataca a gente agora. Mas eu vou ficar aqui perto dela. Ixi, não sei o que fazer não. Não. Liberamos tudo, galera. Vamos embora, galera. Não sou muito boa com jogo de turno. E agora? Até hoje, vai é morrer. O que, que a gente faz? Tá todo mundo meio tom. Acho que eu já perdi o jogo Porque eu não sei o que fazer Não dá pra voltar? Não tem o que fazer mesmo Morri É horrível Nesses jogos de turno socorro Ah, dá pra reiniciar a fase Não, calma, vamos tentar mais uma vez Aí a gente encerra Tá, então a gente fez várias coisas erradas. Tem que tirar só isso daqui e isso daqui. Ah, Justine, vai fazer uma tocha. Não é a melhor ideia? Não, mas eu acho que é uma boa ideia. Tem coisa de gasolina ali, mas a gente vai ignorar por enquanto. Pega o cano e puxa esse treco pra longe daqui. <risos> Agora já deu. Dá pra voltar pra casa. Entrar. Ligar. Como assim vai explodir? Tá, então ia explodir de qualquer jeito, galera. Essa é a verdade. E ela não tem como sair. Conseguimos fugir, galera. Será que vai aparecer outro cachorro, já que eu ignorei aquele primeiro? <risos> Ignorei muito ele, cara Eu gostei do jogo Eu achei difícil, eu não sou muito boa nesse tipo de jogo Se alguém for, eu quero saber se vocês Sabem me ajudar, não sei Mas eu, eu gostei bastante de achei ele Sensacional Por mais que eu não saiba jogar E eu esqueci do cachorro, tomara que apareça hoje Eu tô chateada que eu esqueci do cachorro, cara Se você gostou, deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal E de deixar o seu comentário sobre o que você achou Da minha gameplay e do jogo Até o próximo jogo Tchau What I you.